Wrong. Guess you got all you wanted Yeah, I don't know why suddenly you're gone You'll never be forgotten Pretending no one is to blame Too late to reignite our flame How did I not see you? Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Sortinha trazendo mais um vídeo pro canal. sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O seguinte, rapaziada, hoje eu já tenho novidade para vocês aqui. Novidade que vai agradar muita gente que gosta do servidor, gosta de novidades e também gosta de distância. Que no caso a gente adicionou duas novas distância muito da hora com muitos drop. Mano, o servidor só tá a crescer, tá com um movimento muito legal. Fora que eu nem divulguei, tô fazendo esse vídeo aqui agora para divulgar para vocês essas novas instâncias, novas missões de recarga, missões que diárias de consumo. Mano, o servidor tá daquele naipe que vocês gostam. Então, vou pedir para vocês deixar o like e também se inscrever no canal, que é bem importante. E por favor, venha jogar, isso é o mais importante de tudo que eu falo aqui Venha jogar porque o jogo tá só agregar e tá com 20% de desconto aí Você pode entrar no site aí de compra VIP que tá com 20% de desconto Tanto na recarga, nem tudo, até dia 28, fechou? Então chega com o pai aqui que eu vou mostrar pra vocês A partir do momento que você criou a sua conta, você vai fazer o seguinte Você vem aqui no evento, no evento você pode vir aqui em evento Ó, evento de, evento de domingo, evento de compartilhamento evento Dia dos Namorados, segundo evento e por fim tem um evento de fugura. Como que vai funcionar esse evento de fugura? Basicamente ela vai tá... estar vou estar tá liberando um código para vocês no link do, é, quer dizer, no grupo do WhatsApp. Então se você quiser participar esse é o momento. Você pode entrar no grupo do WhatsApp. eu Vou te mandar quinta-feira que eu vou começar a mandar os códigos. é Individual manda um código para cada um e você vem cá e coleta Fechou? Então Entra lá, o grupo tá aí na descrição E é isso Tem uma pessoa fazendo que ver Épico, né Viu épico Vou mostrar as novas distâncias pra vocês Deixa eu ver se eu tô com o colarzinho aqui do ADM Só um momento que eu vou pegar o colar aqui e já volto Aí, beleza galera, eu tô de volta aqui O colar, né O colar aqui <risos> é um abuso Dá muito atributo e muita vida, né O colar do ADM tem que ser Bem apelão mesmo, né Pra gente poder fazer as distâncias aqui Vamos lá, a primeira instância que eu vou estar tá fazendo é a Fantasma Risonho É vou ver uma instância muito boa, muito da hora, vocês vão curtir E deixa o like de vocês que é muito importante, que o like motiva a trazer mais vídeos, querendo ou não, divulga é, o servidor, divulga que ver o vídeo E vamos lá, né? Muito da hora, mano, eu tô bem animado com o servidor, o servidor tá a crescer, tá da hora demais e, lembrando bem, pra você que gosta, né, de fazer uma recarga, ainda tendo um desconto, é a primeira vez que eu faço uma recarga, é, tipo assim, um desconto em todos os pacotes, isso é bem da hora, é bem interessante, então você pode aproveitar da melhor forma, beleza? Vamos lá, aí, ó, tranquilo, matar todos os, é, boss aqui. Lembrando bem que eu tô com 31k de atributo e tô com essa vida aqui, então, cara, é basicamente isso, né? Então, eu tô bem forte, não... Não seja que vê um cara aqui que vê, vai criar sua conta e já vai direto na instância, porque você não vai conseguir passar, isso é fato. Você tem que focar, upar, se distrair, mano. Daí rapidinho, daqui, rapidinho não, falta aqui um tempo, você já consegue passar as instâncias. As instâncias aqui, você tem noção, os top 1 também está passando, mas está sofrendo para passar, porque ela está bem forte. Mas vocês vão entender porque ela está bem forte. Eu esqueci até de mostrar os itens que vêm, mas são os, é, itens que compensa que ver, tipo assim. O, o tempo que você vai gastar para upar, o tempo que você vai gastar para poder focar na instância, entendeu? É um negócio que está bem da hora, bem divertido. E eu garanto que vocês vão curtir demais. A gente vai adicionar figuras de arma também. Tem muita novidade, galera, pra frente nesse servidor. Então o momento é esse de você entrar, aproveitar e se divertir, né, cara? O jogo tá aí só para agregar. Beleza, né? Acho que a gente já vai conseguir passar certinho aqui. Tranquilo. Pra vocês terem noção, bozinho aqui é bem forte. E eu que criei o nome, criei o boss Tá da hora, o que vocês gostam? Gostaram? A animação do boss Esse aqui é o primeiro estágio, beleza né Primeiro estágio, já veio o remédio Energético primário Beleza Agora vamos pro segundo estágio Vou mostrar aqui pra vocês, vem uma arminha Por Perma... é, 30 dias para falar a verdade Furiosa tanque, vem aqui Vem um colar aqui, ó. Ghost, que é um colar de 400 Mano, vem a King mais 10, 30 dias, ó, vem chapéu, com 125 de atributo, 170 de armadura, 30 dias, roupa também, aqui vai aparecer a roupa mais zero, mano, mas quando você equipar, você vai entender que vai pegar 170, aqui tá só um bug visual mesmo, depois eu vou ajeitar isso aqui, uh, o que mais, vem o rosto Vem essa asa aqui, ó, de 200 de tributo E fora as missão que tem, galera, ó. Vou pra vocês bem rapidamente, mano. Tem as missãozinhas aqui, eu não vou explicar como funciona, porque eu trago vídeo aqui sempre. Mas se você ficar atento e gosta de fazer missão, mano, esse é o momento. Até tá cheio de missão aqui pra vocês, ó. O escudo do Brasil aqui, ó. Quantos que dá de atributo ainda é permanente. Beleza. Tem muita hora de consumo. Vem a asinha, né? Espírito Maligno. 7 dias, beleza. O que mais aqui que vem? Vem, ó. Missão de consumo de 10kk. Olha a quantidade de coisa que vem. as 3kk. E por aí vai, né, cara. Tem muita coisa. Missão de longo prazo. Vocês podem entrar aqui, ó. Essas asas aqui, ó. Top demais, mano. Mas vamos lá, né? Estou interessado em ver as instâncias. E deixa o likezão se você tá curtindo já o vídeo. Porque. Eu tô um tempo sem trazer vídeo aí E cara, olha que da hora, mano. olha esse Fantasminha, o Eu coloquei o nome dele assim, eu achei muito da hora Ficou bem, quer ver, tipo assim Ficou uma particularidade do servidor, né Querendo ou não, espero que vocês gostem E tipo assim, ele é bem Forte, cara, bem forte Mas essa conta minha, eu tenho de é, Explicar pra vocês Que ela só tem que ver a dano, né E atributo. ela não, não É uma conta tão, tão forte, né Os top 1 aqui já consegue dar um dano mais, melhor que eu aqui, né? <risos> ele é bem forte. Quanto vez mais você ficar forte, mais. É que é aquele negócio, né, mano? Cada vez você tá mais forte. Ixi, fui de base. Mas precisa entender. Tá bem forte, cara. <risos> Na moral. Esse boss aqui, acho que é um, o piorzinho que tem aqui pra você tentar passar. Mas não tem só ele, né, mano? Tem que ver mais uma instância que é a Speed In Infernal. <risos> Mas olha. Não, vou mostrar os itens, né? Pirulito. 285, 450 de dano. Opa, olha a armadura 170. Olha os, os Olha esse terno imperador global. Olha essa asa. Cara, só coisa da hora. Fora que pega pelo celular, viu? Tá pegando pelo celular. Pode vir jogar. Agora não tem mais desculpa, mano. De você, é, não jogar. O complicado desse colar que eu tenho aqui. O que, que acontece? Ele tá querendo, tipo assim. Ele me dá só atributo, né, cara? Não me dá que ver... Um exemplo... É, não me dá defesa, não me dá que ver O, ah, o restante das coisas que eu preciso paga Como figura, é... espírito de luta, potencial qualquer... Todas as paradas que precisa da conta Tetra tá ligado? Pra poder ficar bem forte Porque se eu pego a conta dos top Hawa eu... eu passo essa instância aqui de boa A primeirinha lá do fantasma É pra ser mais difícil mesmo Mas enfim, vamos lá, né? Vamos dar um peito, vocês gostaram? Olha a animação daqui, aí? É, Infernal Bogolete Eu curti esse nome, mano é Porque eu, eu criei esses nomes do zero, acho que na horinha Então só tem Mano Só tem a crescer cada vez mais, mano Nas instâncias tá da hora demais, galera não é porque quer ver o servidor é meu não mano é porque tá gostosinho de jogar para quem gosta de coisa nova a gente tá fazendo o possível para manter que ver os preços que já tem e você que tá assistindo e tá procurando o servidor vir jogar e se manter aqui também cara é uma versão 5.9 que dá culpa batalha tem coisas que ver para agregar e acho que quer ver o trabalho que a gente tá fazendo Tá agregando tanto que quer ver os comentários só são posi é, positivo, cara. Que tem hater, né, mano? Se é normal, acho que qualquer serviço que você for fazer vai ter tanto o lado positivo como o negativo. Mas a, o positivo tá que ver, agregando mais que o negativo, né, mano? E isso tá que ver, tipo assim, me motivando a fazer cada vez melhor. Porque muita gente é, criticou, julgou, falou que não ia para frente. E hoje que vem dia, você tá vendo que tá entrando coisas novas. O servidor é por etapa, cada vez que quer ver, a galera vai investindo. Fora que eu tenho até um spoiler pra dar para vocês Daqui tá? um tempo vai entrar CF também vocês têm noção E as coisas que tá entrando é só pra agregar, cara Os itens aqui, quer ver, tem, tem VIP tem Mano, a paradinha tem que ver VIP por... É, como que é? Itens por temporada Que é uma coisa top E se você prestar bem atenção no jogo, mano Você consegue ficar forte, cara nem que é free e tá forte nem que é VIP tá forte E assim por diante, mano Olha essa aranha, tanto que ela tá top Estância nova, cara Speed infernal É da hora, é da hora Vamos ver se eu consigo passar pelo menos essa daqui Essa daqui eu acho que eu consigo passar Ela tá um pouquinho mais razoável E você tem um jeito certo de acertar ela, beleza, galera? Que é aqui no caso, você tem que acertar bem Onde que eu tô colocando o mouse? Que é tipo esse galão d'água dela aí, ou de veneno Ela bate muito Isso aí é fato Ela passo passada com uns 30... Não, chutando tanto assim, não. Os 25k de atributos já passava tranquilo. Aí, beleza. Eu acho que eu vou conseguir matar ela. ela. É bem fortezinha, mano, mas não é nada que seja que ver tipo assim, impossível de matar. Bora lá, aranha. Daí no próximo vídeo eu tenho mais novidade pra vocês No entanto vai ser isso aqui por hoje, tá ligado? <risos> eu não vou conseguir passar, galera Não é por causa que ver, tipo assim Que tá super forte a aranha, não É porque eu não tenho que ver é, roupa, chapéu Podia ter colocado aqui pra eu poder passar Mas o intuito não é que ver, tipo assim Eu vou mostrar as instâncias, como que dá pra vocês verem Ó, tem aqui que ver também Ilha, mano Cadê a ilha? Aqui, ó, primeiro aqui A ilha é a mais top, galera Tem muita instância Mostrar pra vocês, vou tentar passar aqui Esse vídeo vai... É, vai ficar longo, mano Mas fazer o que, né? Quem tiver interessado Em ver, vai assistir até o final Mas enfim Vamos lá, explorador, beleza Quer... Não, mano, essa daqui eu Vou deixar pra vocês virem descobrir como que é Servidor, quer ver? As instâncias Estão um pouco paradas por causa do horário, né, mano? Tô gravando esse vídeo aqui É meia-noite e 13 Mas tem boot no PVP que dava pra você fazer o PVP de boa o escolar que é bom, né? Mas como que dá pra vocês verem, eu tava sem cabelo Eu só tava com o terno aqui, né? O terno do Goku Será que o terno é forte, galera? Dá uma olhada aí 1.200 atributos Aquele modelo E eu acho que, por enquanto é isso, né, galera? Peço pra vocês virem jogar Tem uns eventos aqui, ó Tem as VIP também, VIP pratina, VIP ouro VIP diamante, VIP Blue Ice E por aí vai, né? Evento de figura, como que você vai pegar o código? Entrando no Whatsapp falando comigo, daí eu já te mando o código por entanto é isso, muito obrigado pela sua presença no vídeo, faço de novo convite pra você vir jogar nesse servidor, versão 5.9 que dá 6 cartas de cupom de batalha, tem a estátua do rei, ó. tem várias coisas várias coisas mesmo nesse servidor terra secreta pegando 100% mano, esse servidor tá uma maravilha, cara então vem jogar, peço para você que vê, se divertir junto com nós tem um whatsapp, o um grupo né, no caso tem que ver o grupo do Discord, que a gente tá sempre lá conversando, trocando uma ideia. E por aí vai, né? Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Um abraço do Sr. GT e falou.